Eeeey! Ahem! Espera! Eeeey! Hey Detetives do Seja bem-vindo a mais um vídeo! E hoje, gente, eu vou mostrar a missão 3, a missão 4 e a missão 5 da Festa Star Wars! que está acontecendo agora no clube online ao vivo Deixa eu ver se minha voz está saindo Vai indo muito bom Cadê o áudio desse jogo, gente? Ah, porque eu desativei Agora eu ativei de volta Parabéns por eu desativar por isso, o vídeo que eu gravei ontem esteve sem áudio. Eu tenho um novo pedido de amizade. e eu não posso mais aceitar. Só vai até 101. E agora que apareceu o Discord, a gente, é a novidade. Deixa eu colocar aqui pra vocês escutarem o barulho do jogo. Eu gosto de escutar o barulho do jogo. Não, né? a Vamos fazer a tarefa 3 aqui. Sebe. É. é. aqui você está pensando se juntar lojas? Bem, precisamos nos deslivrar de torres defensivas ou nossa nave não conseguirá voar. Destruas com algumas bolas de neve bem colocadas. Pronto. Então vamos destruir, espero que minha conexão não caia. Porque ontem na gravação foi horrível, gente. Olha o Samuel em um sempre frustrando, hein? O Samuel sempre chegando em primeiro. Eu sei como fazer, eu já fiz ontem, já fiz. Já fiz ontem de ontem, já fiz tantas vezes. Já fiz três vezes essa missão. Minhas outras contas. Eu gravei esse jogo, mas não teve áudio Mas eu, eu vou enviar E ontem que eu encontrei o, o, o Roberto, o Herbert Ontem eu encontrei o Roberto, gente O Féu parou de fazer live? Sim, ele parou de fazer live Até agora ele não faz mais live, não Você tá vendo ele fazer live? Eu não, porque eu não, eu não estou vendo ele fazendo live O que será, gente? Meu Deus, o Nony ali online, gente Meu deixa eu voltar aqui pra falar com o nome. Meu Deus, Nony volta aqui O Fran parou de fazer live, gente Nony sumiu, muito bom Quem é esse? Não sei quem é O oh Nônio, estamos ao vivo. Ninguém sabe que sou eu, né? Ninguém sabe que é o Legend. Meu Deus, tá travando muito. A gente não Eu vou ter que desativar os pingos aqui, senão não vou andar não. Travou. Travou o jogo, Eba. Vai cair a conexão. O Noni é nosso moderador Por isso que Ué, quebrou E o próximo está é estar na floresta Que eu me lembro São só quatro né? Agora vamos coletar nossos Inter que a gente ganha quando a gente completa a missão que isso meu Deus tá muito esconder pinguinhos aqui enquanto eu faço as missões olha o que eu virei gente eu virei um ogro eu virei o um chueque gente Oh, meu Deus Tô Travando demais Ah, esqueci de ler, desculpa, vou ler de novo Deixa eu ver se tem como ler Ah, não tem como mais ler, desculpa, pulei O que, que tem que fazer? Ih, gente, eu nem li o bagulho. Cole, cole, outras oito baterias de, de Droid. Vou deixar na mensagem aqui. Ó, tem dois aqui. Eu tava lá na casa da China. Um, dois, três. Aqui tem dois também, né? Dois. Colocamos a metade. Ali e chegou ali falando Só falta derrotar o vilão Aqui tem um Sabe como é que é né Eu deixei essa conta aqui que eu tô fazendo a live Entendeu Por isso que eu não terminei ainda Aqui tem dois Porque não estava antes né Apareceu de repente Aqui também tem um Terminou O meu tá diferente aqui embaixo Esse daqui aparece assim Complete todas as missões Para desbloquear um sabre de luz mas o meu tá diferente, o meu tá aparecendo umas coisas aqui embaixo. o Cara, foi capturado depois de ter falado com você. Nós precisamos de resgatar ele da nave prisão. Eu e a tripulação iremos distrair a nave prisão enquanto você entre escondido. Tome cuidado com o Inquisidor É uma armadilha, tira e de, de neve para derrubar os soldados Imperiais. Eles são tudo cegos, gente. Tudo cego, ó. Ele tudo. Trama não, diabo. Um mouse travando aqui. Olha aí, gente. Eu tô gravando mouse. Tá vendo a mira, a mira Troca Eba, salvei a donzela em perigo Uau, esse foi o seu teste final Você realmente demonstrou ser capaz Agora vamos sair daqui antes que o Que Apareça em pessoa Você agora pode coletar seus próprio sabe de luz se duelar com os outros membros da força você poderá ganhar mais sabe de luz eles precisarão de um se forem duelar o que findadão agora eu posso coletar aqui ah, agora apareceu aqui tá aparecendo um bagulho a gente está bloqueado a gente precisa lutar com outros membros para poder desbloquear manda salve salve para você lixão manda salve da G game da v Gamer da r e o Liu e de salve salve para você assim gente, vou lutar aqui eu tenho que clicar nesse rincone aqui para lutar escolher uma ação vai demônio bate nele meu Deus, perdi, eu caí ali Gente, não não devia enxergar nada Olha o tanto de gente que está por outro lutando. Ah, gente, esqueci de falar Vai, meu filho, luta com esse demônio Aqui também temos um segredo aqui, ó. Que você viaja para o espaço Olha que lindo, gente, que lindo Eu vou fazer um clipe aqui eu esqueci de mostrar as outras roupas Ah, deixa eu com, ah, com sabe de luz Agora eu quero a gente falar Eu não vou entrar no centro, porque o centro é muito bugado Muito... O que eu posso lutar aqui, gente? Vai meu filho! Por que demora tanto assim? Ótimo, travou o bagulho. Então pode me dar mod Pode, pode me dar mod Para você conseguir mod Você tem que fazer um formulário Um formulário que todo mundo fez Não tô conseguindo fazer nada Gente, eu tô bugado aqui, ó Olá Olá bugadaço gente que isso quando eu tribo clico... vocês aqui pra fazer isso, nisso ou aperte, ou aperte a letra d a ah, letra d você dança porque ah, agora sim alguém vem lutar comigo por favor é uma guerra gente é uma guerra guerra muito louca que tô lutando sozinho vixe gente eu sou maluco Ah, meu Deus, tá travando demais, hein? Acho que não vai o cliente, não vai. Vai? É Por que ele tá demorando? Nós precisamos lutar para poder liberar o bagulho lá Eu estou quase ficando louco, Estou ficando minha qualidade do jogo. vou esperar alguém aqui. É, vocês estão em qual servidor? Eu estou no servidor zero grau. Enquanto isso, vamos olhar o catálogo aqui do Snow Sport de julho de 2015. Vamos ver se tem segredo. Vou comprar esse. Ah, já tem. Vem lutar Vem lutar Ele tá com outro sabre de luz ó, Um sabre de luz vermelho Pa, pa, pa, pa. KKKKKKKK Vai continua Eu já posso coletar mais um Então tem que batalhar gente pra conseguir Se alguém quiser batalhar comigo se você joga roblox eu jogo eu jogo roblox se quiser me adicionar você pode me adicionar eu sou um jogador do roblox se quiser me adicionar é só eu ou o clube pinguim toda hora está perdendo a conexão não é é, é o clube pinguim não é só a internet é o clube pinguim Você parou de fazer live na Twitch? Que? Calma aí, você parou de fazer live na Twitch? Eu parei sim Porque, né? <risos> Não, mas eu também parei de fazer aqui, né? Mas eu voltei, né? Por causa desse evento Porque fazer isso aqui em vídeo vai demorar tanto Fazer isso aqui em vídeo, ó oh, Ó, deixa eu ver aqui isso aí já já coloquei o um rosa aqui Deixa eu mudar aqui pro rosa E depois eu vou entrar com minha conta oficial Pra fazer isso, né? Porque ninguém merece Ainda vai ter vídeo, hein? Hoje ainda vai ter vídeo, ou seja... Mais esse e outro vídeo... Tô quase conseguindo, gente. Quem é esse aqui? Pareceu outro cara do nada. Todo mundo do ali ó, o estádio está lotado gente para observar nosso jogo aqui ó. O jogo aqui tá forte hein. Eu ainda não consegui. Arthur Feituoso. Ainda <risos> vem. Ainda bem. Ainda bem. Vou, vou ver se tá normal agora. Vel, qual é o seu nick no, no Roblox? Do Roblox? É. Já 2011. Eu tenho medo da Tiana ah! Escrevi errado! Meu Deus da... <risos> do Desculpa, gente. Desculpa. Esse nome é uma grande história, tá, gente? Esse nome, agora... não me perguntem. Vai, meu filho. Escolhe o bagulho. Quase, gente. Quase. Dois sabres agora, gente Meu Deus, não, não, não. Continua. Continua. Ah, o cara saiu. Gente, eu amei essa animação do Clube Ping. Gente, vocês sabem da novidade? O novo layout do Clube Ping? O novo layout do Condor e como ser elite no Clube Ping. Imagina ser elite. Mas eu acho que não vai. Que eu não vou ser. Eu nunca ganhei nada no Clube Pingo Eu perdi a conexão, gente. Tá vendo, gente? Como é que é as coisas? Acho que eu vou entrar no servidor menos cheio, entendeu? Vocês aproveitem e entram. Ontem foi horrível. perder perdi a conexão cinco vezes no vídeo. Eu não sei nem como eu vou editar aquele vídeo. Ah, eu vou continuar a trapa de serializing Ai, esqueci a fã. Eu vou entrar no servidor... Ai, meu Deus do céu Eu vou entrar no servidor menos cheio É a tromba Ontem um o zero grau estava em impossível de entrar Vamos meu filho, demora não, vou entrar no, no trunda Eu gosto de é, entrar no zero grau para mostrar o movimento, a galera Mas tá impossível viu? Alguém entra no, no trunda para batalhar comigo Aí não tem ninguém pra batalhar comigo e agora. Ai, cadê você? Calma, não sai não. Vê? Aí encontrei alguém aqui. Ainda falta com minha outra conta ainda, meu Deus, falta mais duas contas Ninguém merece Não sei porque eu queria esse tanto de conta Uh, apareceu uma galera aí hein? Falta mais um gente, falta mais um pra gente conseguir bacalhar Na verdade, eu tenho 5 contas, eu acho que eu tenho 5 contas, mas eu só uso 3 As outras duas, que se lascam Ai, meu Deus, joga batalha comigo, por favor Que isso? Eu meti louco ali Meu Deus, o Katsu tá todo bugadão ali atrás né? Ficando louco ali atrás Consegui, gente. Ah, você velho, um é o seu fim. Cana não não preparou você para meus poderes. Tem que não perder desmaviado de rápido. Eu prefiro um bom desafio. O outro ainda tá preso ali Gente, que batalha é essa, gente? Batalha que nem se toca É com o poder da imaginação A gente não tem tá entendendo nada. O que, o que está a falta de Discord, tá? Hum. É que eu fumei coronavírus. <risos> o que? Você é mais poderoso do que eu achava possível! <risos> Mas eu aprendi seu estilo. Não espere ganhar de novo. <risos> Ha <laughs> E aí, gente. agora eu vou entrar com minha alta conta para fazer o bagulho acontecer né e assim que eu terminar aqui eu vou gravar então se isso continua depois que eu terminar porque eu vou gravar ela vai ter uma gravação também eu vou ter que entrar com minha outra conta agora Bebam água Hidrate sim Vou entrar aqui com o Probrain É, com o eu já fiz todas as missões, então não precisa é, vocês eu fazer tudo de novo, né? Vou tentar no zero graus. Você que vai cair conexão, aí eu vou com tudo, entendeu? gente. Eita, que eu me lasquei. Ó, o oh, None aqui. None. Estamos. Vem lutar, não, vem lutar. Faz 30 minutos, mano. Faz 30 minutos. Ih, mano, ele o nome dele, sumiu. Como é que o Noni ainda não tem sábio, gente? Vou, é, você fez todas as missões. Noni não tá assistindo meus vídeos, gente. Eu fiz o tutorial completo. Só a primeira. Noni jumento, gente. Tem que fazer... Todas. Que isso, olha o tanto aqui, tá uma loucura Deixa eu ver se eu já consegui aqui Já consegui o sabre verde Eu tá com sabre verde, né? Vamos no espaço, espaço sideral, entendeu? Meu Deus, gente, o Noni não sabe. Decepcionado com o Noni. Oh, o Noni chegou, gente. Fel, canta QNG pra mim. Cadê, cadê o Noni, gente? O Noni sumiu aqui, ó. Tá Escreva, aqui, né? Ai que lindo, gente, que lindo, que lindo, que lindo Alguém luta comigo Eu vou chamar esse aqui Eu quero gravar um tip nesse espaço, gente Porque tá muito lindo Vou repreender esse demônio. Hum. Oi, Paulo Rodrigues. Que isso, Chamamos amiguinho de jumento. Aí você sabe como é que é o Omonomi, né? Que eu sabe, Rosa Eu tô demorando demais, hein Não é Não é nosso moderador aí ó, Que tá de azul No chat Tem um satélite aqui, gente e <risos> Noni, depois você entra no Discord Pra gente Pra gente tentar Vê se a gente cria outro CTMV, entendeu? Pra, pra gravar aqui Vamos ter que aproveitar esse espaço Como assim eu ganhar arma laser ainda? Eu caí, gente. Como assim? Que demora do capeta? Um óbvio. Por que o Noinho não vai fazer as missões hein? Olha lá outro cara indo lutar com outro e outro sentado ali outro... Por que não tá? Meu Deus do céu, cadê eu, gente? Que isso aqui? Ué, bugou! É sério, acho que eu tô com vontade de cagar. Inquisidor. Olha o nome do cara. Café, café. Seja bem-vindo. Café. Eu não gosto de café mesmo. Eu ela até tomar. Meu Deus. Eu tô eu criei porque não vai. Como eu vim parar aqui? Vou morrer sem oxigênio Mano, mas tá travando aqui Olha lá vendo meu webcam do lado meu webcam pequeno dia 29 tem um clipe a voz e hoje ainda tem mais vídeo e hoje ainda tem gravação hein hoje o bagulho tá louco на acredito que isso Assim onde já coloquei isso aqui Nem lembro Vixe, o bagulho tá louco O oh meu que está assim, a é que isso voltou. Olha, gente, todo tudo bugado aqui. Eu é um, estou é um mestre de. A um metro de distância estão lutando. Duelando. Duelo. Ó. Oh. Incrível. Pra falar comigo, tem que duelar. Gente, estão vendo esse bug no meu aqui? Aí ah, eu andando, lutando, olha andando de eu andando de bunda, gente. Voltou o capiroto, chegou aqui, bagunçou tudo. Finalmente, finalmente Eu ainda estou lutando, gente O bagulho está muito bugado Minha jaqueta Como eu já li isso, eu não vou ler O cara desapareceu, meu Deus do céu Estou lutando contra um fantasma Eu não encontro um fantasma Agora é sim, terminou Parece capeta, vou salvar capeta. Quem está ouvindo? Ela ah, voltou ao normal. Se bugue. gente essa foi a live eu chega eu estou triste agora então, essa foi a live espero que tenha gostado uma hora de live que ótimo hoje tem vídeo eu vou editar eu vou gravar vídeo daqui a 20 minutos eu espero conecte o meu servidor discord pra eu poder gravar então Essa foi a nossa maravilhosa festa de Stal. Maravilhosa festa. Vamos aqui encerrar. Galera é isso, até a próxima live Se tiver Já vai acabando Nune, Mas vai ter gravação de vídeo Quando terminar a live Em 20 minutos É só vocês é, entrarem no meu servidor Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. É... O novo layout do Clube pingo Eu fiz um vídeo sobre o novo layout Ah, gente, já terminou É porque eu tava atendendo um portal aqui eu Alguém chamando aqui Mas já terminou Bem-vindo à nova era Como se tornar elite Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não vou fazer de novo Esse é o um novo layout, parabéns E todos os outros blogs E agora eu vou cagar Vou cagar, tá bom, gente? E Noni entra lá no meu servidor pra nós gravar. Então é isso, gente. Até a próxima.